Curtiram, curtiram, curtiram? Meus queridos! Deixa eu falar uma coisa pra você, nessa live aqui, ó. quero mostrar uma parada aqui. para quem não sabe, eu tenho parceria com as Cordas Express. É um, as Cordas Express é um site, o né, um maior site de acessórios, de instrumentos. E tem pra baixo, guitarra e tudo mais. Como né, guitarrista, eles me mandaram duas cordas pra eu testar aqui. Que é a Elixir e essa linha da, da Dario, que na verdade seguiu a linha também da Elixir com essa proteção e tudo mais, eu testei essas duas cordas, é, nessa minha guitarra aqui eu estou usando essa da Dario, que é a, X, né? a, S, a XS, ela tem um revestimento e tudo mais. E numa outra guitarra, que é a minha Tom Anderson, eu estou usando a Elixir, certo? Eu queria falar um pouquinho das duas cordas, o que eu achei dessas cordas. Meu, particularmente assim, as cordas têm uma sonoridade animal, tem um brilho especial, assim, a durabilidade delas é bem bacana. Se você tem problema de suar muito na mão, alguma coisa assim, eu aconselho você a ir em uma dessas duas. E agora é de gosto. Essa daqui escorrega mais na mão. Então, o que eu senti é que ela fica mais lisa. Que é no caso a Tom Anderson que eu tenho ali, que eu coloquei essa Elixir. E nessa daqui eu coloquei a da Dario. Essa daqui quase assemelha uma corda tradicional, assim. Eu sinto que tem uma proteção, mas essa aqui tem muito mais. Ela escorrega muito. Então, se você gosta, que tá, ele fica lisinha. Tá aqui. E... Você comprando lá nas Cordas Express, tem um cupom de desconto, que é o cupom Gustavo Guerra. Vai lá que você ganha um descontinho bacana. E aqui você já tem ó selinho das Cordas Express. Aqui, ó de autenticidade. Então, o legal é que você vai ter uma corda original com a procedência das Cordas Express. Então, visite o site deles, Cordas Express. Vou deixar o link aqui para vocês e tá valendo. Massa, meus queridos! É isso daí.